galerinha beleza hoje vamos consertar o problema do outro vídeo que eu não sabia o acesso da rua paquistão para pegar o retorno e voltar já aprendi obrigado a todos vocês que me recomendaram o caminho correto obrigado aprendi fiz a minha lição de casa e eu acho que hoje a gente vai fazer esse caminho não tipo a gente vai com certeza fazer esse caminho A gente vai arriscar hoje Isso aqui ó Não conheço A gente vai meter as caras junto Boa vista de São Caetano Vamos lá ver Vamos ver o que acontece né? Tomara que seja seguro Que é isso Escola nananã Isso parece um final de linha embora que rua é essa? Placas, precisa de placas, identificação, ID Ai, ah, se passou alguma não vi. Lava Jato, pizzaria, massa quente, mola rua residencial. Será uma única? Eu acho que não. adulto lá no fundo descer boa vista do São Caetano ônibus opa oba ônibus sinal que a via tem movimento, então a moto tá virada pra cima que pode subir ok, ok Gigante, morra. Chega a moto, a moto Kika. Sente-se que moto barulhenta. Quero ver. Carme Toyota. Carme. Esse carro no Gran Turismo era muito bom. Unidade de saúde de Boa Vista, São Caetano, ok. Beleza, então já temos um equipamento público. Olha, eu vou pegando as vias mais abertas. fazer muita curva geralmente o caminhão mais urbanizado ele tem poucas curvas até por questões de tráfego de ônibus caminhões pesados e com mais compridos isso é um padrão gente de o caminho correto geralmente ele é ele tem pouca curva se você entrar em muita viela que vai para um lado vai pro outro vai para o outro velho fique cismado já que provavelmente você já errou o caminho Vamos lá não sei onde eu acordo <risos> mas vamos seguir o tráfego ó. é bom para lá tá estreita aqui tá aberto tá para cá uma igreja mototaxis moto táxis é caso de dúvida moto táxi pergunta mas tá bem movimentado aqui então tá, tá suave universal a Universal costuma colocar seus tempos em vias principais Estratégia, claro Estação Criança que mandando a Ré aqui, papapá Autoridades policiais. E essa galera para onde subiu? Põe na bem né? não ia. Ah, não, não, nem a seguir reto, não, é só subir aqui. E aí o cara, vou ver, né? Se ele dá certo aí para onde que ele vai? Bom, a gente vai virar a esquerda. me achei, porra Sou Caetano, sou Caetano, sou Caetano Aqui a gente vai descer aqui ó, Pronto, tá, tá de boa Sou Caetano, papai Que eu conheço, terra de Edilinda Pronto, foco na missão agora A gente vai descer São Caetano descendo sentido pirajá para os lados da estação é, para que lado que o quebrar é baixo ou para cá? para cá e é o ferro aí parceiro abre And fecha open, close, dois. Abre e permanece. Vira e mexe, eles armam um blitz aqui também. E tem muito menino danado nessa região, então fiscalização é intensiva. Lá, as fotos meio ruimzinho. Acelera que tem muita areia Sinal fechado Reduz, encosta Neutro E vamos esperar é, Andar de busão nessa época deve estar complicado né? Pandemia, quarentena Época de pico, de contaminação Não tem este detalhe A gente está chegando já lá caso mas vamos falar de coisa boa vamos se apegar a isso não gente Agora a gente vai contornar a estação Pirajá. Opa, perigoso você, meu parceiro. Estão à direita. Não sabia, gente, juro a vocês, não sabia. Não peguei a sinalização que tinha My bad. Corta não, né? Ah, tá. Aqui, olha só, rapaz, Rua do Paquistão. E do outro lado é Rua do Afeganistão, se não me engano. Próximo é o Calabetão. Posso estar falando merda. Espero que não. G6, é o que? Garagem 6? Grupo Integra Auto de trans Por favor, amigo, me respeite. Gosto um rato atropelado no chão. Lobato baripe ambas à esquerda. E aqui tá ele, ó. Que só bonitão, ó. Olha. Charmoso e Ó, eu aqui. Pierre. É aham. Galera, dando os últimos retoques Sucesso O acesso que vem da BR Pra pegar Pirajá é aqui A gente mantém A direita Galera, ainda dando os É o cachorro? Oh, vamos aguardar inaugurar essa via Daqui Não faço ideia ainda Deve sair pro lado de Pirajá, não sei Provável, né? Cabrito A gente subiu o carro A gente foi por dentro Ah, ah galera, é isso aí Pra aqui Concluída, rodamos Novos trechos o cachorro já fazendo essas casinhas de, de morada Os extintores Extintor? Ah, extintor Diferente E eu fico preocupado quando eu vejo uma estrutura dessa Cheia de extintor parece algo que queima sem facilidade não, mas enfim né, muita caixa d'água ali, é aquela coisa, você tem que ler o projeto para entender, eu não, não li, não sei, Vou ficar aqui nessa via, aqui é o acesso para quem vai pegar o posto de gasolina descida Deixa eu pegar o posto bom galera então vamos fazer o seguinte eu tomei nota aqui antes de encerrar vamos fazer os nossos salves Aí, tá aqui tá aqui tá aqui vamos lá vamos lá vamos lá unlock de to do tudo do microsoft que integra com o lista seguinte meu dia não tarefa solute não lista sem título não Pera aí tá aqui tarefa na tarefa lista de salvos aqui bom galera então vamos lá só ver Paulo Esdras para o Mário Costa o canal Simuladores Eurotruck Cara aqui de Periperi, gente boa também Meu vizinho O Maurício Oliveira Nogueira, tá sempre aí nos comentários Tá com a gente aí já há um bastante tempo O Márcio Oliveira também Gente boa, Mamba Negra Se não me engano, Sacania O cara é evangélico, desculpa meu. Esse aqui é de Vitória da Conquista, também tem um canal com a Feza é Preta Muito bonita, massa O Mitchell O Walter Luiz O Juliano Neves Augusto Araújo O Arthur Guimarães, um salve a essa galera parceiro Rodrigo Santos também meu irmão Cristiano Furtado tem um canal também da, do Pilot BA do grupo, o Marco Bucão meu parceiro que tinha MT né agora mudou de time foi para Suzuki, já assisti -se. e Dona Linda minha senhora então, lista de salves concluído e é isso aí galera, espero que tenham gostado do vídeo o vídeo, 13 minutos, tá bom a extensão e é isso aí novos caminhos, próximo vídeo certamente será na via que, os tuis, viadutos que inauguraram na ACM na do BRT, são vias exclusivas para ônibus, mas por enquanto está acessível para carro. Espero essa semana poder filmar e mostrar a vocês, valeu? Um abraço minha galerinha, tchau tchau! E vamos que vamos, a gente vai superar esse período, viu? Fui!